Camisa, é a sua casa, cara. A minha casa é aqui. Pelo menos zero. Não tive outra alternativa. Eu tinha que assinar o contrato, esse era o meu sonho. Eu só fiz um, uma escolha, cara. Fez, claro que você fez. Você escolheu, escolheu futebol, eu não foi. Não escolhi nada. Ah, não. Tanto que eu assinei o contrato e voltei. Ei, eu tinha uma. Você não tava aqui, cara. Você não tava aqui quando eu chorei de soluçar. Quando eu achei que eu fosse morrer de tristeza trancada naquele quarto. Você não tava aqui quando eu escrevi a minha peça. Cara, você não tava aqui quando o Pavel morreu. Você não tava aqui quando a gente recebeu a notícia que o Marcos ia viver em cima de uma cadeira de rodas pro resto da vida. Você não tava aqui. Eu tava aqui. Eu tava falando com o Henrique, ele tava me passando tudo. Eu só não liguei porque... Se eu ouvisse a sua voz eu... Talvez eu desistiria de tudo e eu... Sei lá, perderia o contrato. Mas eu só queria estar do seu lado. Eu cheguei a comprar a passagem pra te assistir, mas meu treinador brecou. <risos> o, o seu treinador? Gente, que treinador maravilhoso. Gente, canoniza essa peste desse homem. Não tem coisa melhor, mais saudável pra fazer, não? Tudo oh, bem. Eu sei o futebol são as duas coisas mais importantes da minha vida. <risos> Sonha esse sonho comigo. Deixa eu ficar. Eu, eu, eu, eu tenho que pensar, porque você falando desse jeito, com essa sua, sua, sua voz de trovão, chega a ser uma afronta. Tá? Isso é um desacato, tá? A polícia tem que. Ui, é... Olha só, Hermes. Antes de você ficar ou não ficar, você precisa entender uma. O que você tá fazendo aí? Nossa, ah, meu Deus, tá passando mal, a gente já tacou. Gente, eu vou pegar um copo d'água, você quer água? Sabe o que eu quero? Não. Me casar com você? Minha nossa senhora. Bolada é isso, né? Levou le, le, bolada na cabeça, não levou gente? Levou muita é bolada em São Paulo. É, mas você não quer casar com ninguém. Esse anel... tava comigo até mesmo antes de eu viajar. Ele tava me dando forças pra continuar, pra seguir em frente. É? Eu quero ficar com você o resto da minha vida. Deixa eu ser seu homem. Meu homem? Seu tudo. Ah, é? Ó... Oh, é. Oh, oh, olha, olha só... É. Eu devia mandar prender você, tá? Porque assim... Porque... Não se faz isso. Mas você... Você é o príncipe que toda pessoa gostaria de ter. Inclusive, por conta das notícias... É, é, você sabia que tem gente chipando nós três Ah, é. é? Uhum... E, e ó... É... Eu tenho que te falar uma coisa... Um cara lindo talentoso, dono de uma personalidade única quanto a sua, vai querer passar o resto dos dias com um cara tão normal feito eu? Não. Porque é um cara lindo, talentoso, de personalidade única, que é, no resto das suas vidas, um cara... perfeito, legal, assim como você. E vai me deixar aqui de joelho? Tá doendo aqui já? Qual a resposta? Sim! Sim! Sim! Ai! Você vai me ajudar a enfrentar toda essa negatividade? Vou. Ah, inclusive vou dar. Eu já tô resolvendo. Eu vou dar um jeito de banir todas as notícias que saíram na, na, na, na mídia. Só que agora, o é que a gente poderia pensar num jeito? De matar saudades, como você quer é matar a saudade, Ian Benassi Moreira. Então, senhor é Moreira Benassi, eu tenho uma ideia, mas você precisa se livrar disso daqui, ó. E quando o voo é tão longo que consome, ele aterriça leve e guarda seu sofrer. Nesses tempos pensamento vai pra longe Tadinho, mas sabe, te tipo, passo orçamento sem falta, tá? Bom dia! E aí, maluco, cadê a madame lá que queria olhar a externa? Você acredita que ela rejeitou só porque eu sou cadeirante? Quê? Ela perdeu o juízo? Peraí que eu vou colocar um mas pouco de juízo já, na cabeça já, já, Volta dela. aqui, volta aqui, não precisa não. Afinal, ela não ia fechar, a dela também já tinha gente ocupando, então tava tudo certo, sabe? E eu saber de uma coisa, a arrogância dela me poupou tempo e paciência. Ela é chata, isso que ela é. é. Mas enfim, vamos falar de você. Como é que estão as coisas na sua casa? Ai, amigo muito melhor. O Alexandre, meu ex, ele foi preso, transferido lá para Macaé. Deixa ele lá. A família dele foi lá em casa, me deu todo o apoio, mas estou vivendo um dias de paz, graças a Deus. E olha. Eu vou te falar que você vai viver mais. Dona Edith me ligou hoje cedo e adivinha? As suas férias saíram. A partir de amanhã você tá de férias. Take it easy. Ai, como eu queria essas férias. Não, mas espera. Agora você quer cadeira, vai precisar muito mais de mim. Hum, fica tranquilo que já tá tudo resolvido. O sobrinho dela vai vir pra cá, vai trabalhar comigo e vai cobrir suas férias. Ela vai me demitir? Não, sua maluca Ele só vai vir pra cá Cobrir suas férias Ele estuda E o estágio dele vai começar Quando as suas férias acabarem Ele, inclusive, deve estar chegando aí hoje Ele vai trabalhar com a gente Pra você passar tudo pra ele Amanhã vai ser eu e ele Tá tudo certo então, né? Sim. Só esperar o meu Salvador chegar Férias, sua linda Quero te usar de deixar lá no trabalho Olha, e depois lindamente. eu vou querer saber Tudo que você vai fazer é, minha filha, dar uma volta contigo, aproveitar que não tem sol, tá? Papai tá lá trabalhando pra trazer o sustento aqui pra casa. Daqui a pouco eu também tô lá. Falando nele... Oi, amor, tudo bem? Então, Invis, eu, eu ia... Não, quer dizer eu vou, meu bem, calma. Então, eu tô em casa. Não, não, Ives, não precisa ligar pra casa, tá? Eu tô na rua. Vim aqui levar a Mits aqui pra passear, dar uma voltinha na praça, tá? Ora, por quê? Porque tá tá fresquinho, faz bem pra ela, ó. Tá bem. Ai. Ai, Ives, tá bom, não precisa se estressar. Eu vou chegar em casa, vou tomar um banho e vou pra agência. Pode ficar tranquilo. Ai, tá, Ives, tá. Eu vou pedir... Tá, vou pedir pra Maria comprar, passar lá comprar as coisas pro, pro jantar de hoje à noite, tá? Tá, tá bom. Eu vou trabalhar, Ives, eu vou trabalhar, já falei que eu vou trabalhar. Fica tranquilo. Tá, tá bom então. Beijo, beijo, beijo. O que eu falei... O papai lá tá estressado com esse papai aqui, e se esse papai aqui não for trabalhar, o papai lá vai matar eu aqui. Aí você vai ficar só com o papai. <risos> Vamos então? Vamos pra casa. Então vai ficar com a tia Maria, tá? E a senhora se comporte. Acho que a gente agora precisa de um banho, né? Não eu preciso de comer, Hermes. Ai, eu tô com uma fome de leão, sabe? Aquela. Aquela fome, pode, sexo. Faz o seguinte, hum. vai pro banheiro, eu vou adiantando alguma coisa e te encontro lá. Hum, promete que não demora. Prometo, vou só adiantar alguma coisa e te encontro no banheiro. Amor, cadê você, cara? Eu tenho uma sugestão de cardápio pra gente. Amor, eu tô com fome. Ah, Pera aí, rapidinho. Eu sei como matar a sua fome. Como? Ah, vem logo, que eu tô quase molhando a sala toda aqui. Vem. Que merda, a gente come depois. Ai, olha só, não tô nem aí. Deixa eu olhar. Ah, Mari. Oi. Que saudade do menino. E aí, como vocês estão? estamos bem. Acabei de descobrir o sexo do bebê. Sério? É um menino. Meu deus Mari, ah, que gracinha, o um menininho. Poxa, você deve estar muito feliz, né? Mas vem cá, e o nome, já escolheu? Então, eu estou em dúvida entre Antônio, que é o nome do meu pai, e Francisco, que é o nome do meu avô, e Miguel, por causa de São Miguel Arcanjo, né? Ah. São nomes lindos, tá? Eu tenho certeza que independente da escolha que você fizer, esse vai ser o nome perfeito. Uhum. É, então, a sua mãe me dispensou. Hã? Calma. Ela não me mandou embora. Ela só me deu uma licença desde já pra eu poder começar a providenciar as coisas, né? Pro bebê. E aí eu resolvi... Eu vou voltar pra casa dos meus pais, né? Porque o pai dele é de lá, a minha família... Eu não queria estar longe de você, nem de seus pais, nesse momento. Mas eu penso que isso vai ser melhor para o meu bebê. E aí, depois do parto, que vai ser normal, eu volto. Tenho certeza que nesse momento vai ser muito importante para você ficar perto da sua família e do pai. Hum. Só desejo que essa criança venha com muita saúde e que encontre um mundo justo para viver. Tem uma coisinha para você. Cara. O que você tá aprontando agora, hein? Ah, hum, você já vai ver. É um presentinho. E o que seria? Abre. Vai. E aí? Você aceita? Quer ser meu dindo? É, é sério isso? <risos> Eu, padrinho. Mari. Eu nunca pensei em outra pessoa seu pai adorou a ideia e eu chamei sua mãe também só que ela chorou tanto que nem me deu a resposta mas antes de eu ir pra casa dos meus pais eu vou cobrar a resposta dela eu tenho certeza que ela vai aceitar eu já aceitei e olha, eu prometo ser o maior e melhor padrinho que essa criança vai ter na vida Ai. o coração agora tem dois meninos Ai. obrigado Mari você e minha sementinha. E aí, gostosão, a fim de me levar pro crime? Ah, e até te levaria, né, amigo, se você não fosse comprometido com o um jogador gatíssimo. Bonito sobre se eu queria falar contigo, tá? Namorando um jogador gato, isso eu já sei, querido, Mas com direito a anel de compromisso e tudo. Ai, estou me sentindo, tão com licença. Olha que maravilha, amigo! Você arrasou! Eu tô muito feliz por você. Vocês se amam e foram feitos um para o outro. Então vamos, partiu fisioterapia? Porque daqui lá o caminho é longo, amor. Eu tenho, ó, altos babados pra te contar. Tá? Ai, eu já até imagino, amigo. Não imagina não, querido. Olha, com todo respeito, eu vou te pegar no colo e vou te levar às nuvens. Ai, Cuidado, hein, camarera. Olha, aí. peraí, gente. Eu não sei fazer isso direito, não. É a minha primeira vez, hein? Que é o Hermes que me levanta. Ai, dá pra você Calma. Abaixa a cabecinha. Senta. Calma. peraí, peraí, peraí. Vai se arrumando. Agora vem aqui. Senta direitinho. Passa esse cinto pra lá. Isso. Tudo certo? Tudo certo. Ai, serviço de bola completo. Hum. Como é que você trava isso, Marcos? Ai, Marcos, desculpa, eu não sei mexer com isso. É muita coisa pra minha cabeça. Vai me contando tudo! Eu quero... Marcos, eu quero saber em detalhes, saiu acompanhado do barzinho ontem e isso porque eu não queria sair, porque não queria ir pra balada. Não, amigo, para. Foi só uma saída e um bom bate-papo, tá? Ai, sério? E não Sim. rolou nenhum, um beijinho? Hum. Beijo roubado, como? Ah, Mentira, roubado de quem? Você ou ele? Dele, né, amigo? Meu, Meu não, né? Mas calma, eu ainda não tô preparado, sabe? A perda do Pavel... O acidente Enfim Ele nem se importou desse cadeirante, Ele foi um fofo, sabe? Mas eu quero que tudo aconteça com calma No seu devido tempo Você tá certíssimo Certíssimo, amigo, sério Vai, vai dando tempo ao tempo Porque o tempo vai curando as cicatrizes E o coração vai melhorando e tá tudo certo Exato Maravilhoso Mas me conta de você Você e o jogador, como é que foi? O que, que aconteceu? O Hermes chegou lá e o que que deu? Meu amor eu nem te conto o que é que deu. Ah, meu bem. Mas como deu. E <risos> <risos> se deu. Olha. Ah. E essa cicatriz que estavam aí. Ai, amigos, até eles pularam de felicidade, saíram, Cara, Olha, eu vou te falar, tá? Nem ficou cicatriz, tá? Vai continuar gato do mesmo jeito. Hum, amigo, eu peguei aqui, ó, fiz um ponto aqui pra se maquiar, já ajeitei, escondi. Já tô me achando o quê? Pleno agora. Você tá todo trabalhado no truque, mas amor, <risos> mano, vamos Vamos Pelo amor aí. de Deus, <risos> <bandozinho>, eu tô. <risos> Maravilhoso. Você não Ai, olha, eu vou te falar uma coisa, hein. Ontem eu dei um duplo twist carpado em cima do boy, eu, <risos> eu dancei um brasileirinho com ele, tá? Sabe, Bettina, ter... eu tava tentando ligar pra subir, eu tô tentando subir. Tá tudo e bem? Aprende. Tá, mas eu preciso falar com o Erico, ele tá aí? Não, ele deu uma saída, ele foi ver o negócio dos passaportes com a Yara. Não, tá. Mas acho que ele não demora muito. Então, eu quero muito falar com ele. Eu tô agoniada, sabe? Mas depois que eu falar com ele, eu prometo que eu te conto tudo. Mas o que aconteceu? Vocês brigaram? Não aconteceu alguma coisa? Ai, Betina, é uma longa história. Eu preciso mesmo é falar com ele agora. Eu... Você se importa de eu esperar ele aqui? Olá, ele tá chegando. Eu vou lá buscar água pra você, enquanto isso vocês conversam. Bom? Tá bom? Fica bem. É ela. Eu tava aqui te esperando. Nando. Meu Deus, Nando, você ainda tá aqui na hora do almoço, Nando, era pra você estar no trabalho. A babá tá lá, ó, na sala, assistindo TV, já deve ter feito tudo. E tu não deixou ela pegar uma filha na Mirtes? Já que você veio em casa agora, Ives, você não quer me deixar ficar com a luz, não? Que? Ela é tão linda, né? Até pra dormir essa danadinha tem charme. Meu Deus. Como é que eu pude ir contra, né, com uma... Com uma coisinha tão linda como essa que Deus fez, gente. Tô muito feliz. Mas enfim, e Deixa eu ficar com ela só hoje. Eu trabalho. E agência. Olha, eu já pensei em tudo, tá? Ó, Esse plano não é ótimo. Eu fico em casa, cuidando do nosso raizinho de sol. Você vai pra lá, trabalha, ganha o pão de cada dia. E eu fico aqui cuidando dela. Não é um ótimo plano? Já pensei em tudo. Eu sou, né? Hum... Tá bom, olha só, eu vou aceitar isso aí, mas a partir de segunda-feira, você volta pro trabalho, tá? Eu só vim aqui buscar umas coisinhas, porque eu tenho que levar pro trabalho que eu tenho minha reunião, mas na verdade eu queria mesmo ela ficar com você, com a nossa princesinha, ia ser é tão bom. Mas você não vai nem ficar pra almoçar Eu pedi pra Maria fazer aquele frango com legumes que você gosta? Não, não, não, não vai dar pra eu ficar no almoço não, filho, porque eu realmente tenho essa reunião. Eu como lá depois da reunião, você vai ficar bem, né? Ele é impossível. Você pode jantar o jantar para mim hoje? Não, com certeza. Ela dormindo, eu vou lá pra cozinha e adianto que der. Então, eu vou levar esses papéis aqui, que é pra reunião. Você cuida bem do nosso sua princesinha? Pode deixar. Tchau. Tá bonitinho. Bom, mais tarde, hein? Tá. Segredo. Seu outro papai, ele parece estressado, mas ele não é estressado, tá? Daqui a pouco você acostuma. Mas eu sou mais legal. Ora, ora. Então hoje ele veio sozinho. Achei que o casalzinho ia estar junto. Vamos lá, Hermes, me ajuda a te ajudar. Que eu tenho certeza que o Ian não tá atrás de você à toa. Vou tirar umas fotos agora. Lá Hermes, dá um furo pra mim aqui, vai. Tenho certeza que o Ian não tá de você, atrás de você à toa. Falar não adianta mais, tem que ter provas. Imagina só, uma capa de um jornal com futuro craque, promissor, Então não um beijo gay. Isso vai vender mais do que água no deserto. Ajuda o papai aqui, vai. Já pensou? Foi dar fama. E grana às suas custas. Deixa eu noticiar que eu prometo que eu saio da sua cola. Pode falar, Érico. Aproveita que eu tô aqui e fala na minha cara. O problema é que eu sou soropositiva, né? Você namorar, trabalhar, viajar com uma modelo nessas condições pra você é inadmissível, né? Você tem vergonha disso. Ou melhor, você tem nojo disso, né, Érico? Aproveita, fala, admite isso na minha cara. Eu não disse nada disso. Você não disse mesmo. Sabe por quê? Você só me julgou. Você me acusou, Érico. Você foi embora. E você me deixou ali, sozinha. Você não se deu o trabalho nem de responder uma mensagem minha. Você não retornou as minhas ligações. E sabe por que você fez isso? Porque você é igualzinho a toda essa corja dessa sociedade hipócrita e preconceituosa que acha que quem tem um vírus desse não precisa trabalhar, não tem contas para pagar, não precisa ser amada por ninguém. O que você tá falando, Leila? Eu tô falando a verdade, é A mais pura verdade. Que você é um cara como qualquer outro que eu conheci. Você não tem nada de diferente. Você é daqueles caras que se aproximam de mim porque me acha bonita, atraente. Mas quando descobre a minha verdade, se afasta. E me deixa lá, sofrendo. Se eu escondo a minha verdade, eu fico me sentindo mal. E se eu conto, eu sofro mais ainda. Olha aqui, eu... Eu nem sei o que eu vim fazer aqui. Não era pra eu te procurar. Essa é a verdade. Eu... Vou embora. Não, era... não tenho mais nada pra falar com você. E eu não quero mais falar com você. Não vou te procurar é, espera, mais. Espera, espera. Calma. Calma não, Érico, eu já entendi tudo, tá? Você não precisa ficar aqui perdendo seu tempo, gastando seu latim comigo. Eu já entendi, eu não vou te procurar mais, tá bom? Leila, eu não pensei, nem falei nada disso acabou de dizer. Eu apenas fiquei em choque. Eu precisava de um tempo pra digerir, pra aprender a lidar com tudo isso que eu descobri. Descobri de uma forma impactante. Pô, de fato, descobri que uma mulher linda como você, O vírus tão cruel, é assustador, mas não é o fim do mundo. Eu precisava era não agir no calor da emoção. Precisava de um tempo para entender tudo isso que está acontecendo. Eu já entendi, Érico, que você precisa desse tempo. E é isso que eu vou fazer. Eu vou te dar o tempo que você precisa. Para você pensar, ou melhor, para você viver a sua vida. Eu não vou mais te procurar e nem te importunar com os meus problemas, com as minhas dúvidas, com as minhas tristezas. Leila, você apareceu e fez tanta coisa mudar em tão pouco tempo. Antes de você eu já tava sozinho. Depois que eu terminei com a mãe do meu filho. Mas aí você... Você apareceu e... Eu comecei a ver a felicidade onde antes não havia. Daí... Eu me senti intimidado. Atraído. E você veio com notícias dessas e... e... te dei um banho de água fria. Exato. Mas o que eu precisava era entender toda a situação e aceitar. Aceitar o quê? Aceitar... Eu tô completamente apaixonado pela mulher mais incrível e mais linda que eu já conheci na minha vida. E que, mesmo ela sendo soro positivo eu quero estar com ela na Itália ou em qualquer outro lugar do mundo. Amor Leila, minha nossa, a sua condição vida, pra mim não muda nada, né, Que eu até com você. A eu quero você. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão por Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Então é isso, né, amigo? É sério eles a gente buscar aqui? É, amigo. Pode ficar tranquilo. Até porque eles estão aí. Ah, então tá. ó. Em duas horas eu volto, te apoio e tá tudo certo, ok? Cadê os enfermeiros, ah, gente. Calma, amigo. Olha só, vem cá. Hum. Obrigado de verdade, tá? Primeira vez que eu vim aqui com a minha mãe foi péssima. A gente veio é. de ônibus, foi muito ruim. Mas agora a gente já tá conseguindo fazer as coisas direitinho. E ó, o enfermeiro daqui a pouco tá chegando aqui. Eu já mandei mensagem pra ele. Então tá bom, eu vou indo, viu? Eu vou buscar meu jogador, eu volto pra te apanhar e não se esqueça, jantarzinho no Igor mais tarde. Pode deixar. Até Daqui a pouco, amigo. Beijo. Fica com Deus, qualquer coisa grita. Pode deixar, vou mandar mensagem aqui. Pra something Deus. in the way yeah. me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. I'm to stand up on my own two feet This conversation ain't coming easily And darling, I know it's getting late Sabia que ia te encontrar aqui Não tenho pra onde fugir, né? Guga, a gente precisa conversar Precisamos? Ian, sério Se tu veio aqui pra falar que você e o jogador se resolveram Transaram ontem, estão bem de boa, não precisa. Eu quando topei atrás de você, eu sabia do perigo que eu tava correndo. Nossa, quem ver você falando assim eu até pensa que eu sou um monstro. Desculpa, eu não feio a intenção. É só que você e o jogador se merece, sabe? São super felizes, um casal de verdade. Eu entrei nessa história pra suprir uma carência. E cara, a gente não tem que ficar, sabe, selando honestidade um com o outro. Ficar se desculpando por ter voltado com o ex que, na verdade, nunca foi ex. Guga, nunca foi sobre selo de honestidade. Sempre foi sobre respeito. Sobre respeito pelo sentimento que rolou, pelo que nasceu, pelo que aconteceu. Respeito por mim, por você, por nós dois. Olha pra você. Você é um cara bacana, você é um cara fofo, você é gatinho. Eu... Eu só resolvi... Resolvi ser feliz. Tá então, mais que certo, rapaz. Eu não quero perder sua confiança e muito menos a sua amizade. Ele aí vai. E aí, Guga? Paixão mergulho? A água tá com cara ótimo. Ah, oi. Tudo bem? Prazer. Elvis. Ah. E ó. Bom, te esperando na água. É, é impressão minha ou esse cara... Você e ele... É. A fila, né? Não é assim que eles falam? Tá certo. Vai lá, Guga. Vai lá dar o seu mergulho. Bota a sua fila pra andar, que você merece muito ser feliz. A gente ainda vai se encontrar mais vezes, Ian. Yeah. Quem sabe um dia não é a mesma fila, né? Lado a lado. É. Vai lá dar o seu mergulho, vai. Até mais. Ele disse... Ah, ele achou ótimo. Ele disse que eu já posso procurar um lugar bacana e que tocar pontos planos pra frente. Ele sempre foi um bom patrão, sabe? Eu acho que vai ser um ótimo sócio. Hum, isso tem que dar certo. Na verdade, vai dar certo. Né? É claro que vai dar certo. E quem sabe você não pode trabalhar comigo. Hein? Dizem por aí que eu sou um ótimo funcionário. Hum. É só dizer onde eu devo deixar meu currículo. Minha cama. isso é bem safado, né? <risos> Mas pode deixar que eu vou deixar as minhas recomendações lá. Hum... Isso que eu gosto, do um funcionário aplicado. Agora mudando de assunto. O que a Marina disse? Bom, ela queria me encontrar para dizer que tá grávida de um menino e me convidou ser seu padrinho. Rafa, essas coisas você tem que criar uma expectativa, criar um, um, um clima para falar como você assim não tá grávida, você não falou nada. Que responsabilidade é essa? né? Olha, eu fico muito feliz por você e pela Marina também. Obrigado. Eu só quero que essa criança venha com muita saúde, porque amor eu tenho certeza que não vai faltar. Não vai faltar ninguém. Agora me acompanha no mercado. Com todo prazer. Hum. Vamos lá. Algo me dizia que era só o jogador aparecer pra você estar juntinho? A intuição estava certa, não é mesmo? Ai, Vinícius, me erra, sério? Pelo amor de Deus, cara. Olha só, eu só vim rever um amigo que estava fora há um tempo. Qual é o problema disso? O que, que custa, hein, você confessar pro Brasil que vocês têm um caso, cara? Ele já assinou com o um clube, não vai fazer diferença nenhuma. pelo amor de Deus, você quer dar uma notícia? Cara, por que você não vai escrever sobre violência em estádio, sobre um pai que quer levar um filho ao estádio pra poder ver um jogo e se sente inseguro por conta da violência, guerra entre torcidas? Faz escrever sobre isso, é o que o povo quer ler, o que o povo precisa se informar. Não fica preocupado com Hermes, não. E posso te falar uma coisa? Cara, Mata isso aí! Com quem o Hermes transa não é problema seu, é problema dele. Tá certo. Vou você... parar de buscar uma informação sua, até porque, Graças particularmente, eu não acredito que aquele gato do Hermes ia ter estômago pra encarar você. Como é que é? É, olha só, Ian. Tua sorte é que você tem dinheiro. Você não, né? Seu pai. Graças a Deus. É, porque se não fosse isso, você não ia ter alguém pra bancar, né? Pra levar pra cama. Você tá maluco. Porque olhando daqui, Ian, que saber que você tá feio, né? Você tá gordo. <risos> isso é o que você tá falando, querido. Você tá acabado. O problema é seu. Olha, eu não sei como que ele teve coragem. Viu? Tem que ter muita coragem pra te pegar aí, Deixa o jogador em paz, que é a melhor coisa que você faz pra ele. A melhor coisa que eu faço pra ele é isso. Ai! É, você tá ficando doido. Quer uma nota você minha, é babá? Quer uma nota minha? Então escreve aí. É sua eu... coluna de amanhã? Tá Do escândalo. Então, tô tranquilo. Eu amo esse cara, tá? Eu amo ele. E tudo isso que você falou dele, é um obrigado pra mim. Você não precisa nunca mais encostar tá, nele, tá, tá, meu? Tá, meu... tá, eu tá bom, é, Luiz. Tá? Ele te entendeu. Ele te entendeu. Meu advogado gostou disso. Tá. Seu advogado? É, é não tanto quanto eu, não. Tô tranquilo. Pode ficar tranquilo. Anota pra sua coluna de amanhã, tá? Porque o processo que vai vir em cima de você... calma. O processo que vai vir em cima de você é grande, viu, rapaz? Porque vai vir do clube, tá de mim e tá de mais pessoas que tá ainda tá se bom, sentem tá ofendidas com tá esse tá babaca tá aí. Bom, tá bom. Acabou. Acabou, vambora, vambora, vambora. Acabou, Acabou. Acabou. vambora, vambora, vambora. Acabou. Merda! Vinicius é muito burro, não, não gravou. Agora eu não tenho provas. Mesmo sabendo que eles são um casal. tudo. Esse jogador, além de tudo, ainda bate bem. Doeu esse som. Ai, que susto, Érico. Você me olhando desse jeito. Ai, ah, desculpa. estava cochilando e eu não quis te acordar. Mesmo com o tempo sendo curto. Desculpa, tá? É que eu tô tão cansada que eu acabei dormindo sem perceber. É, percebi. Dormiu naquela hora que a gente tava fazendo planos sobre o que faríamos na hora que chegássemos na Itália? Ai, desculpa, Érico. Eu te falei que eu tava cansada, né? E hum. ainda mais depois de ontem. É. Tá com fome? Muita. Vamos lá comer então? Vamos. Depois você passa lá na sua casa, arruma suas malas, a já organizou tudo, a gente embarca daqui dois dias. Mas dois dias, Érico, já? É, pode ser alguma coisa que a gente pediu urgência, eu meio que dizer. Não, não é nada, é que eu achei que eu ia ter mais tempo para me despedir de todo mundo, mas tudo bem, eu vou tentar fazer tudo em dois dias. Perfeito. Ah, Betina vai estar com a gente lá. Betina e Yara. Eu fiquei super feliz quando você me disse que elas vão com a gente. Betina tá decidida a casar com a Yara lá. Que maravilha! Né? Vai dar tudo certo. Meu irmão deixou o carro lá, se quiser eu levo lá você, sua casa. Uhum. Vamos lá, como então? Uhum. Que você vai ficar para baixo assim. Ele vai publicar qualquer mentira, Hermes. Né? Ele tava com sangue nos olhos. Yeah. Eu já falei com o clube sobre esse cara. E Tudo que ele falar, o clube vai fazer alguma coisa pra proteger a gente. Fica tranquilo. Ah, mas sei lá, ele... Ele falou umas coisas tão duras a gente ouvir, mesmo sabendo que é verdade... Nada do que ele disse. cara pra você. só não estou entendendo o porquê que ele disse tudo aquilo de você. vocês se conhece? Uhum. Ele foi meu primeiro namorado Eu sabia. por que, que você não me disse isso? Eu não queria te falar, não queria que, que o fantasma do meu passado assombrasse o nosso presente. E outra coisa, ele foi meu primeiro namorado, primeiro, de anos atrás. Ai, olha... Eu devia perceber, porque ele foi colando em mim, sabe? Ele foi, ele foi me cercando. Ele queria notícia sobre você, claro. Vinícius sempre foi asqueroso, ardiloso, idiota. É isso que ele é. Eu não quero você mais perto dele, principalmente quando tiver longe de mim. Está com ciúme de mim agora, é? Né? Muito. Ainda mais agora que se ele usar. A tocar no meu nome, no seu nome, no nosso nome Você vai ter o que merece não fica triste com o que ele disse, não eu amo você com todas as letras com todas as suas imperfeições e perfeições e acredito que você com as minhas também a sua única imperfeição, jogador hum. é ter essa voz, essa voz de trovão, na hora que você fala, eu me tremo todo então, ouve essa sua voz eu te amo, maluquinho eu não deixa aquele ogro te abalar, né? tá? Nada que ele falou vai mudar alguma coisa dentro de mim. Tchau. Sim? Mentira, mãe! Ah, olha como é que você tá, hein? Indo pra gafieira? <risos> é isso aí, mãe, tem que aproveitar. E como é que tá aí em Goiânia? Tudo certo? Ah, que bom, mãe. Tô muito feliz por você, de verdade, por tudo isso que você passou. Pelo que a gente passou junto, sabe? Eu não acredito, você vai pro Canadá visitar a Angélica? Olha, você tá muito saidinha. isso, agora é uma mãe internacional? <risos> Ai mãe, você não existe, mas você vo... Tá. você vai voltar? Ah, então tá, não, você passa aqui antes, né? Não, pode deixar, a casa tá toda sob controle, tô cuidando de tudo. Então tá bom, mãe. Fica com Deus, tá, mãe? Manda um beijo aí pra todo mundo. Te amo. Beijo, mãe. Tchau. Ai, gente. Não existe. e também te amo muito, filho. Tô com muita saudade de você, querido. Muitos beijos, muitos beijos, mesmo Minha mãe disse que me ama. Ela nunca disse isso. Também te amo, mãe. Já sei. Eu vou ligar pro Vitor pra ver se ele não quer vir pra cá. Oi, Vitor, tudo bem? Então, eu tô aqui em casa, sozinho. Você não quer vir pra cá, não? Então tá. Tô te esperando. Beijo. <risos> Aí, Viz. O que foi, Nano? Uma agonia só. Já fui umas 30 vezes lá no quarto ver o bercinho dela vazio depois que a Maria foi embora com ela? Sua Maria. Maria foi levar a nossa princesinha pra dar um passeio, meu amor. Vem cá me ajudar a fazer essa comida, vem. Fazer esse jantar, ó. Ah. Eu tô ajudando, não tô? Eu tô. E não adiantou nada por quê, meu amor? Ives, porque eu botei ela pra dormir. Ela dormiu no meu peito e tal. E eu já te contei essa história milhares de vezes, Ives, mas agora eu tô aqui e tô ajudando, não tô? Mas tua cabeça tá longe, né? Dá pra você me passar o sal, por favor? Cabeça tá nela, vejo não ser que depende de você 24 horas. Como é que pode não tá, Ives? Isso é ser pai, irmão. Isso aqui não é sal. Aí, Ives. Tá, não dá isso aqui. Ó, olha só. Faz aí o que você tem pra fazer, tá o nosso almoço. Eu vou ficar lá fora vendo se ela chega, tá? Sentia, meu bem. Mas eu vou ficar lá fora, tá? Mas eu tô ajudando, hein? Eu tô ajudando. Meu Deus. Meu Deus. Você sabe o que eu acho? Hum. Depois que essa poeira abaixar, eu acho que o pessoal nem vai ligar pro nosso namoro. Você concorda? Acho bom? Acho bom porque eu não tenho nem maturidade pra lidar com isso, sabia? Não, porque se alguém for em cima de você porque você joga por causa do clube, por conta do seu futebol no pé, Tá tudo ótimo. mas e atrás da sua vida, pessoal, estão é tão desnecessário. Ah, o presidente do clube, ele ele ficou de resolver isso pra mim. Contratou um advogado. Só não entendi o porquê que esse, esse repórter tá anunciando tanta mentira, tanta fake news, né, como se diz. Descobriu que eu sou gay. Mas também, tudo que ele coloca ali não é verdade. Olha só, posso te pedir uma coisa? Não vou falar desse cara mais não. Deixa o mané do Vinícius pra lá. Vamos pensar agora em nós dois, vamos pensar no nosso sentimento, no nosso namoro e vamos pensar também né, nos próximos sanguessugas que vão chegar por aí porque o por Vinícius não foi o primeiro nem vai ser o último. Pode ser, concordo. Agora vamos pensar porque a gente está atrasado para o jantar, ah, viu? é verdade. Meu. Só que segue aqui minhas costas. Ai, se eu for secar suas costas, a gente vai se atorvar, com favor, certeza. Favor, não, não. Não, é com calma, calma. Tá, é um pouco. Ah, então você quer sedução, claro, né? É claro. assim que você quer. é ah, Ai, gostoso. Lindo, mundo... Mas não é possível que você não pense nisso. Pior que não. Ainda sou novo. Tenho 19 anos, acabei de entrar na faculdade. Meu primeiro relacionamento e já estou morando junto. Passei por muita coisa, sabe? O pior de tudo que foi num... num Tempo muito curto, vamos tudo muito rápido, meu cérebro nem absorveu tudo ainda, eu acho. É, mas eu acho que vale a pena pensar. Você é padrinho de uma criança, a gente vai ter a filhinha do Ivi sempre rodeando a gente. É inevitável não pensar nisso, Rafa. Pensar a gente pensa, Henrique, mas o ter é uma coisa totalmente diferente. Nem sempre. É, nem eu e nem você temos condições de gerar uma criança. Olha, apesar de você ficar uma graça grávida, eu sei que a gente não pode gerar uma criança. Mas a gente pode adotar, a gente pode ir numa clínica, sei lá. Sabia que tem mães que alugam seus ovários? Mães de aluguel. Sei lá, jeito não falta, Rafa. Já vi que esse assunto vai gerar longas discussões, né? Mas será que a gente pode resolver isso depois? A gente vai sim ter um filho, quem sabe até dois. Mas não agora, né? Vamos esperar o seu restaurante... Ficar badalado, eu me formar, ter os meus clientes, ter a vida, sabe, toda encaminhada, que tal? Olha, você tem 19 anos mesmo. É sério, por que você é tão madura? Às vezes eu fico até pensando, você é mais maduro do que eu. E a hora que eu já passei dos 19 faz muito tempo. Eu simplesmente aprendi a planejar a vida, sabe? Mesmo sabendo que o destino nos reserva as coisas que a gente nem sabe que vai acontecer. Mas agora vamos, porque o Marcos já mandou mensagem dizendo que tá esperando a gente há mais de meia hora. Hum. Então, vamos. Eu tô pronto. E tá um gato, né? <risos> Coisa ruim Olha, apareceu a Margarida! Que maravilha! Achei que você tinha esquecido o caminho de casa. Amigo, desculpa! Ó, oh, esse daqui é o Érico e Érico, esse é o Ian. Olha, é o famoso Érico, prazer, tudo bom? Famoso? E Ana, me constrói É, nada que a Leila falou tanto de você, menina, loucura! Olha só, eu adoraria dar atenção pra vocês, tá? Mas é que eu tô atrasada, tô me arrumando, lavando loa, saímos tomando banho, então tem um jantar maravilhoso na casa do Ibis. É. Inclusive, Leila, aparece lá, o Ibis não vai se importar, leva o Érico. Amiga, eu adoraria, mas eu preciso arrumar as minhas malas. Que, que mala? Mala pra quê? Arrumar pra quê? Mala? Fomos contratados por uma empresa brasileira com sede na Itália. Leila vai fazer a campanha dela em Roma. Amigo, você tem noção disso? Eu tô indo viajar e com pessoas que eu amo. Meu, meu, meu, gente, louca! Ai, meu Deus do céu! Que notícia maravilhosa! Ai, feliz. Parabéns pra você, viu? Faz ela feliz, ai! Amiga, eu tô muito feliz, de verdade. Mas eu preciso arrumar as minhas malas, viu? Vai, vai arrumar a sua mala, arruma a sua vida, arruma tudo. Vai, vai, vai, vai sim. É jantar, depois mando um beijo pros meninos. Tá aí, ó, a gente tem que marcar uma despedida, alguma coisa, pelo amor de Deus. Sim, amiga, olha, a viagem é em dois dias. Mas eu prometo que eu quero juntar todo mundo pra poder Isso. agradecer pra poder me despedir. Nossa, eu tô muito feliz por você, Leila. Ai, Deus eu te fecho. abençoe muito, tá? <risos> Vamos, Eric. Tchau, tchau. Ah, se eu precisar, eu tô por aqui, tá? Bom, minha. ei. Prazer te conhecer, né? prazer foi todo meu. Ai, ele vou morrer na saudade. Ai, eu nem de você. Que me fala, foi maravilhoso esse tempo aqui, viu? Eu sei que foi. Vai ser melhor ainda, tá? Porque eu sei que você volta. Ai. Os anjos estão dizendo que você volta. Me espera, tá? Espera, amor. Vai, Deus vai ser feliz, viu? Ó, eu gosto assim, pra mim. Você fim. vai ver. Não, vai ter. Vai ter que ter despedido. Vai ter que ter despedido. Manda beijo pros meninos, tá? Tchau. Meu amo. Amo. Deus. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau! Cuida bem dela, hein, Eu quero a sua cara! Ai, garoto, que susto! Quase que enfim uma unha dentro do meu olho! Desculpa, não foi minha intenção? Claro. Ah, é ele? né? Tá tudo vazio, acho que precisa ser alguém de alguém entrar. Não, tava com a cabeça voando, pensando aqui, planejando. Vamos jantar? Temos que falar de planos futuros, nosso presente. E olha, tem uma proposta maravilhosa para você, que você vai adorar, tenho certeza. Ótimo. Ótimo. Vamos, porque amanhã eu tenho que estar aqui cedo, porque tem eletricista, pedreiro, esse negócio de lugar novo, mas vamos, então, vamos, vamos falar. Então Tudo, Tudo bem? A gente vai ver isso aqui na sala. Ah, que gracinha. Deus abençoe, porque ela é muito linda, tá é Ai, gente, pelo amor de que Deus, que Deus. Que... gente! alguém tira o Rafael daí, tá, tá com a babana em cima daquele ah, canção! Não, não, não, não, deixa ele pegar o rosto. Quem sabe assim ele toque em ter um comigo. Ah, é isso? É isso. É, eu tô tá vendo? vocês... estão com um espírito de paternidade aqui, no grupo todo, hein? Aí, gente, ah. um pouquinho mais baixo, tá? Pra não acordar bonitinho ali, por favor. É melhor levar pro berço, né? Porque eu falar baixo é complicado. <risos> Ai, senhor... E você, Marcos, vai ficar aí quietinho, sem falar nada, excluso desse jeito? É, Marcos, vou participar da conversa aqui também, né? Ah! Ai, gente, é que eu tô tentando ver uma forma de como falar isso pra vocês. Eu tô meio envergonhado, sabe? Marcos, nós somos seus amigos. Eu acho que você pode confiar na gente. Conta o ah, que foi. Hum, então você deu uma chance pro boyzinho daquele dia. Também. Hum, mas não é só isso não, sabe? É que antes de vir pra cá, Ai, que situação meio embaraçosa, meio confusa. Tá, mas vamos lá. Antes de vir pra cá, a gente se falou no telefone e o assunto ficou meio picante. Uhum. <risos> ah, seus safadinhos! <risos> Com estímulo meu e dele... Consegui! Conseguiu. Isso, amigo, eu consegui aquilo! Mas peraí, você tá falando que você gozou? Não, não, pera lá! Calma aí! Calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí. <risos> calma aí. Então, quer dizer que acordaram o garotinho aí? Ai, ah, <risos> gente, acho que a fisioterapia tá me fazendo muito bem. Ah, ah. Ai, Marcos, olha, amigo, de verdade, do fundo do meu coração, que você goze muito essa nova fase da sua vida, gente, sério, sério mesmo, tá? E a gente vai estar aqui pra poder te estimular, se o menino não estimular. A gente é amigo, a gente estimula. A gente estimula. Ai, eu tô muito feliz mesmo. Amigo, continue se estimulando, tá? Aos poucos você vai ver a diferença, eu tenho certeza disso. E olha, lembro que o médico falou. Sua lesão foi grave, mas você pode voltar a andar. Nada que não seja reverso. Sim, amigo. Essa fase da minha vida me fez pensar em tanta coisa. Mas faz pensar mesmo, Marco. isso a vida é isso, né? Um dia a gente tá aqui e amanhã a gente pode não tá. A vida é um sopro. Ah, é verdade. Eu também, esse tempo todo que eu tive longe, distante, pensei muito na vida. Eu cheguei à conclusão e à certeza de que eu achei a pessoa a partir do momento que eu sempre tive com ela. Opa Gente... Eita. opa! Eita. Parou! Ei, tá zoando. Você não começa. Yeah. Ai, meu Deus. Olha, vem. Depara. Gente... Opa! O que, que você tá... Já. Já. Já. Gente, ele tá te brincando! É tá levando. Para com isso, gente. Tá me achando sem graça. Para! Eita. Gente, é mentira! Olha! Ai! Ele já tinha me dado... Essa, essa é a oficial Ai. E agora é com testemunhos <risos> Olha, desde que você entrou na minha vida Você só tem feito cada dia ela mais feliz Eu não consigo mais ver sem você Ei, eu te amo Eu não, eu não me vejo mais sem você eu não fica mais longe de mim não então você aceita, humildemente, se casar comigo? Ah! Peraí, você tá falando casar? Casar de, de casamento? É. É. Ok, aqui, o outro anel vai ficar no seu dedinho, porque a gente já está casado, tá? Quem se aproximar de você morre. <risos> não, morre mesmo. Então, gente, <risos> cadê o Ives? Será que ele. Gente, já foi, se tem... não ficar com a na <risos> Dormiu? Eu amo, que eu não. perdi, gente? É só um pedido de casamento. Nossa, isso é muito bom, gente. Que coisa boa. Veja só como é que são as coisas, né? Eu, uma filha que caiu de paraquedas. Nosso jogador aí, daqui a pouco, tá muito famoso. O cara ali vai estar tá com o seu restaurante prontinho, vento e poupa, e a vida dele vai seguindo. E é todo mundo feliz. Exatamente. E a gente com a nossa filhinha. Oh. Mais feliz, nós temos que comer, né, gente? Porque de barriga cheia, só vai é feliz quem não quer, não é? Ah, concordo com você. Vamos com mesa? Não. Olha só, faz o seguinte, você serve a entrada e eu sigo o prato principal. Boa. Olha, eu vou me defender, prato principal esse, que ele vai negar até a morte que eu ajudei a fazer, ah, mas eu ajudei a fazer ah, isso, gente, sim. Ai, gente, vamos parar de conversar, vamos comer, né? Vamos. Ah. Gente, gente, olha só. Eu sei que a gente não, não devia ter chamado ninguém, mas assim, eu tomei a liberdade e convidei uma pessoa, espero Bom. que vocês não se não se importem. Tá? É? Ninguém, gente. Eu não. não falei nada porque eu achei que ele não fosse nossa, vir. Se for por mim, pode ficar com É gente É gente boa, é. a gente nossa. Pera aí que eu vou você abrir é a boa. porta. Shhh. Calma, gente. Estão curiosos demais. Eu vou abrir Merda. a porta. Calma, eu vou pegar, gente. Calma. Eu Vai lá. <risos> Calma. Ai, gente. que ele tá hein? Ah. Então, gente, eu tomei a liberdade e convidei o Vitor pra poder jantar com a gente. Assim o Marcos vai ter motivos pra poder ficar feliz. Olha, Marcos, é todo seu, amigo. Ah, ah, é, é, é, é. gente chegar pra cá. <risos> uh.